O que é uma consagração e para que ela serve? Eu quero consagrar um objeto mágico, mas eu não sei como fazer. E agora? Me falaram que se eu consagrar um objeto mágico, ele automaticamente fica mais forte. Isso é verdade? Hoje eu vou responder para vocês algumas perguntas importantes a respeito de consagração. E de quebra, eu ainda vou te ensinar a consagrar, uma maneira de consagrar os seus objetos. Então vem comigo e confere o vídeo. E aí, bruxarada? Tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Tá aí mais alguma coisa que sempre me perguntam. O que é a consagração? para que ela serve? Qual é o intuito dela? Como fazer? Muda alguma coisa no objeto? Muda alguma coisa com contato com objeto, com contato com bruxo? Essas e outras perguntas eu vou responder pra você. Mas antes, não se esquece se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like pra fortalecer ainda mais a nossa energia. Me segue no Instagram, a Arroba Otávio Seija, pra gente ficar mais junto, pra gente poder é, se conhecer melhor, você conhecer meu dia a dia, conhecer o seu e a gente conversar. E comenta aqui embaixo se você sabe o que é uma, uma consagração, se você já fez alguma consagração, se você tem objetos consagrados, beleza? Então, vamos continuar. A palavra consagração significa com o sagrado, sendo assim, consagrar um objeto é tornar aquele objeto sagrado para gente, para o nosso uso, é linkar as nossas energias com aquele objeto, é unir as nossas essências e dizer que aquele objeto ele serve para um projeto, um trabalho, uma coisa específica mágica para que nós usemos unicamente nós. É no momento da consagração, quando a gente diz pro objeto para que ele vai servir, quando nós direcionamos a função dele para alguma coisa específica, como nos proteger, fortalecer alguma coisa ou qualquer outra intenção que você queira dar. E é nesse momento em que a gente se vincula com esse objeto, a ponto dele responder às nossas ordens, apenas às nossas ordens, se tornando um instrumento mágico, exclusivo e sagrado para os nossos usos e propósitos. Desde vinculando esse objeto de qualquer outra pessoa ou qualquer outra energia desde a fabricação dele até o momento que ele chegou nas nossas mãos certo então a gente altera as ondas energéticas desse objeto para que ele sirva aos nossos propósitos se torne sagrado para gente e para as nossas práticas sendo assim o processo de consagração é um processo íntimo que ocorre entre nós e aquele objeto e às vezes entre uma divindade uma força uma criatura específica porque dentro dos nossos rituais e trabalhos mágicos, a gente pode ter instrumentos específicos para se trabalhar com divindades, com arquétipos, com forças, com seres e criaturas específicas. Então o ato de consagrar um objeto, o momento que nós estamos consagrando aquele objeto, a gente está mudando a frequência a polaridade dele para que ele responda a nós, as nossas forças, e ele tenha um vínculo com outras energias que a gente está querendo trazer para ele. Aí você me pergunta, mas Cedric, o que que eu posso consagrar? Você pode consagrar, teoricamente, tudo! Você pode consagrar lugares, objetos, gestos, músicas, você... Você pode consagrar, teoricamente, qualquer coisa. Desde que essa coisa tenha uma função, que você vá dar para ela uma função específica. Até porque não faz sentido nenhum você consagrar alguma coisa que você não vai usar e que não vai te servir de propósito nenhum, certo? Então, desde que você tenha um propósito para aquilo, você pode consagrar praticamente tudo, tá? Mas Cedric, quais funções eu posso colocar no objeto quando eu consagrar esse objeto? Você pode colocar as funções que você quiser ou tiver necessidade. Você pode consagrar um objeto para te proteger. Você pode consagrar um objeto para facilitar sua compreensão sobre um determinado assunto. Você pode consagrar um objeto para ampliar sua intuição. Você pode consagrar um objeto para fazer com que pessoas que tenham intenções negativas não te vejam, você passe despercebido por essas pessoas. Você pode consagrar um objeto para facilitar a compreensão das mensagens divinas. Você pode consagrar um objeto para se conectar melhor com algum guia espiritual, com alguma força que você queira... Uh, contato Você pode consagrar uh, para diversas coisas Desde que você realmente tenha um propósito para aquilo Então a consagração, ela sempre vai ter um propósito Que serve para sua vida e para o seu uso Então é você também que vai me dizer, necessariamente Para que, que você quer consagrar um objeto, certo? A consagração, normalmente, muda a frequência E potencializa a energia daquele objeto Fazendo com que ele crie características diferentes, próximas E às vezes com as suas características diferentes energéticas, então você consegue sentir a energia de um objeto consagrado, você consegue perceber que ela tem uma frequência diferente da frequência normal dos objetos comuns, e isso é muito interessante porque você consegue é, se você treinar identificar quais objetos estão consagrados e quais objetos não estão consagrados você consegue encontrar você pode pegar, sei lá, três pedras iguais consagrar uma, certo? faz uma marquinha nela para você saber, né? Mistura elas ali, põe a mão em cima e tenta sentir a energia e encontrar a energia daquela, é, daquela pedra que você consagrou. Isso é muito legal, porque às vezes a gente recebe, por exemplo, um presente que ele tá com uma energia negativa ali. E a frequência daquele objeto mudou. Então, você consegue sentir essa energia. E consecutivamente acaba se protegendo de cavalos de Troia, sabe? Aqueles presentes que tem más intenções, pois é então a consagração, ele também, ela também muda a frequência dos objetos a ponto de você conseguir notar a diferença energética deles comparado às outras, uh, as outras ferramentas mágicas que você possa ter ou objetos que você tenha dentro da sua casa, é muito importante também que os seus objetos pessoais de uso e de trabalho mágico, eles sejam consagrados para que você tire a ligação desse objeto com o fabricante com o fornecedor, com n outras pessoas que manipularam aquele objeto e aquele objeto passe a ter uma ligação com você, então nós utilizamos a consagração principalmente para isso, para poder trazer a nossa, a, a nossa energia, a nossa vida, a, o nosso ato divino para aquele objeto e dizer para aquele objeto que ele é nosso e a partir daquele momento ele vai trabalhar magicamente com a gente e ele perde o vínculo com qualquer outra pessoa antes de nós que usou, portou ou manipulou ele, certo? Bom, agora que você entendeu para que serve, quando, como utilizar a consagração, eu vou ensinar para você uma consagração que eu desenvolvi. É uma consagração coringa, uma maneira bem simples de você fazer isso com qualquer objeto que você queira trabalhar. Com o tempo, conforme seus estudos forem evoluindo, é interessante que você crie a sua própria maneira de consagrar o objeto. Mas até então você pode utilizar essa aqui que eu vou estar tá ensinando para você, tá? Eu vou utilizar uma pedra, mas você pode consagrar qualquer coisa com esta, com esta formulazinha que eu criei para você. Eu vou deixar aqui embaixo também um link na descrição do vídeo para você fazer o download da página do Grimorium uh, que eu vou disponibilizar com as informações certinhas da consagração caso você queira imprimir e colar no seu livro das sombras, tá bom? Então vamos lá! Utilizando o incenso ou qualquer outro dos quatro elementos, eu vou fazer a purificação deste objeto. É importante que ele esteja limpo física e energeticamente antes do processo de consagração. Se você quiser, pode purificar também o ambiente onde você vai realizar essa consagração para que não tenha nenhuma outra influência energética além da sua. Você pode traçar o círculo mágico se você costuma trabalhar desta maneira, invocar os quadrantes, os deuses, os seres e criaturas que você normalmente trabalha para te ajudarem nesse processo. Nesse momento, tenha em mente o propósito para essa consagração. Aquele objeto vai servir para quê? Qual a função que ele irá exercer? Nessa consagração, o exemplo que eu dou para vocês é proteção. Então, tenha em mente para que serve a consagração do objeto ao qual você irá trabalhar. Passe a mão por ele, sinta esse objeto e comece a criar uma ligação, um vínculo físico com esse objeto. Enquanto você pensa e imagina como ele deve funcionar, ainda de olhos fechados, sinta a energia dos deuses, dos elementos e dos seres que vão compor e fortalecer este objeto. Sinta a energia desses seres, deuses e criaturas entrarem pelo seu corpo, te fortalecerem. Quando seu corpo estiver extremamente cheio da energia divina, transfira essa energia para o objeto com um sopro. Então diga. Eu te consagro agora para me proteger e ocultar de quaisquer energias que queiram e possam me prejudicar, neste e em qualquer plano que eu possa ou não imaginar. Esta magia das forças aqui invocadas se alimentam, agindo em meu benefício contra qualquer confusão e tormenta, seguindo os meus critérios e sem me prejudicar. Esta consagração é realizada pelos deuses, pela terra, fogo, água e ar. Esse procedimento mágico pode ser feito com qualquer outro material, desde que você mude as palavras da consagração, colocando nelas a função que esse objeto irá servir para você. É isso, eu realmente espero que vocês tenham compreendido que a consagração, que vocês tenham aprendido como usar e que esse método seja útil para você daqui para frente, tá? Se surgiu alguma dúvida, qualquer questão que você queira perguntar, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder para vocês as suas dúvidas. Se você quiser também é, algum vídeo específico, também deixa aqui embaixo nos comentários ou vai lá na aba comunidade, tem uma postagem que eu fiz exclusivamente pra isso e você pode fazer os seus pedidos de vídeo pra responder suas dúvidas lá, tá bom? Muito obrigado por todo o carinho, muito obrigado pela sua audiência, por você ter ficado até o final assistindo esse vídeo comigo e aprendido um pouquinho mais sobre a trabalhar magia do meu jeito. É isso, amo muito vocês e que só eu posso iluminar o seu caminho. Tchau!